A dica de hoje, pessoal, é como colar granito sobre piso. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui o que nós, os trabalhos que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Nós estamos colando peças de granito sobre piso. Já estamos aqui com o nosso Fix tudo já no nosso aplicador e esse produto, pessoal, é um produto quatro vezes mais forte com silicone. Então, pessoal, aqui a técnica que eu uso é a seguinte. Primeiro a gente prepara as pedras, ok? A gente corta os 45 todas as, as duas pontas estão com 45 feitos, né? E o que que eu faço primeiro? Primeiro eu colo as pontas, tá? Depois eu colo a pedra maior. Então vamos colar essa ponta aqui, tá? Ela já está no lugar, já está no esquadro. Então a gente levanta ela aqui, eu já molhei essa pedra, já tirei o pó dela, pessoal. Essa pedra aqui, ó, pode ver que ela está um pouco umedecida, porque a gente tem que remover o pó da base e da peça, tá? Então eu já removi ela aqui. Já colei a primeira lateral, vou colar a segunda lateral E depois que as duas laterais estiverem coladas A gente só levanta essa peça maior Cola, coloca o esquadro E ela espera a, o fixa tudo secar, beleza? Vamos lá Aqui pessoal, para a gente fazer a colagem Como a peça é pequena A gente faz dois cordões bem juntos um do outro Tá? A gente coloca a pedra, depois movimenta ela para essa massa se espalhar. Colado aquela primeira pecinha, pessoal. Agora é hora de colar a peça maior. Com as duas já coladas, já no esquadro, a gente só levanta essa peça grande, coloca dois cordões bem, bem grossos, espalha e vibra para que ele sente, beleza? Pessoal, demos uma acelerada aqui, já passamos cordão em toda a extensão da pedra, como vocês podem ver, agora é só de deitar a pedra no esquadro das outras duas e a gente dá uma vibrada. Para essa massa não espalhada. Beleza pessoal. Detalhe. Esse produto te permite trabalhar com ele pessoal. Até 15 minutos. Para você poder mexer com as peças. Então. Você aplicando... Ou fixo tudo em qualquer produto aí que você for usar, você tem 15 minutos para poder mexer com as peças, beleza pessoal? Agora é só conferir o esquadro. Esquadrinho conferido. Lá do outro lado agora. Beleza. Essa pedra aqui, pessoal, foi colada ontem à tarde. Vamos tentar tirar ela do lugar. Sem chance. Só com trator para tirar ela daqui. E essa foi a dica de hoje, pessoal. Quer colar granito sobre piso cerâmico, sobre porcelanato? Quer colar vidro, é, mármore, sobre qualquer outra superfície, pessoal? Fixe tudo. Da Weber Quartz produto monocomponente de altíssima aderência. <SILENCIO>